Gerou vida, planta, flor Peixe, bicho, passarinho E na sua ribanceira A sombra do juazeiro Muita gente se arranchou Meu rio de São Francisco Nessa grande turvação Vim te dar um gole d'água E pedir tua benção Meu rio de São Francisco Nessa grande turvação te dar um gole d'água e pedir tua benção. A realização do sétimo encontro nordestino de etnobiologia e etnoecologia aqui em Penedo é um marco, né? um marco para a cidade, uma vez que é, o extremo sul alagoano é extremamente caliente de eventos científicos. Né? A cidade de Penedo, embora turística, ela não tem ainda essa, essa demanda, então a chegada aqui de um grande número de pessoas né oriunda de outros estados do Brasil, é importante né, até para reforçar aos órgãos competentes a, a, a, essa vocação turística da cidade. Né. E com isso também a gente levantar algumas questões relacionadas à conservação, especialmente do Rio São Francisco. Que apenas menino, menino de água salobra e de pedras Fui jogado para a praia em busca de outros janeiros Dei de frente com jangadeiros, curraleiros e outros eiros E sua ciência do mar Aprendi o que é ser peixe, vendo o pescador pescar E nunca mais desde então dei as costas para o mar é verdade que adentrei em mudaúns e manguabas, em maritubas e outras águas, sempre buscando saber dos anfíbios que as habitavam, sempre a pescar pescadores e a coletar negros d'água. Hoje estou alfabetizado nas letras do meu país, nas águas do rio Apara e nos cantos cariris. Só me resta ver a aurora do povo a quem tanto quer, da gente a quem tanto quis. Dedico este prêmio de agora a eles, os que me ensinaram ciência contando histórias. A eles seja toda a glória e a mim apenas que eu seja partícula da sua história. A reunião aqui de especialistas, professores, estudantes né, e instituições não governamentais é muito importante, né, porque aqui se discutiu muito as questões, é, os conflitos socioambientais. Né. Eu acho que a gente tem um saldo bastante positivo aqui para a cidade. Sim. que os eventos regionais, os simpósios regionais de etnobiologia e etnoecologia geralmente realizados nesses anos ímpares, são de fundamental importância para a articulação dos pesquisadores, né? troca de experiências, divulgação das pesquisas que vêm sendo realizadas em cada regional né? e é uma forma de integrar o nosso território brasileiro, que é muito grande, esses regionais. E nos anos pares, estão realizados os eventos nacionais, o Simpósio Brasileiro de Etnobiologia e Etnoecologia, que em 2014 será realizado pela Universidade Estadual de Montes Claros, né, no norte de Minas Gerais. Povo para pegar peixe, também para pegar camarão, outros já faziam redes com grande satisfação, porque eles tinham certeza de irem buscar o pão. E hoje... A coisa mudou Do melhor para o ruim Quem são os culpados disso Já deu para refletir Quando por causa do medo Deixaram acontecer assim Fecharam quase todas as barras Barragem foi por demais Acabou-se a produção dos peixes E já se foram os animais Agrotóxico, os passarinho Saúde não existe mais E o rio Que era rico Hoje está para morrer, clamando pelo nosso amor, pedindo para viver. Depois desse nosso encontro, o que nós vamos fazer? Lutar para pôr em prática essa grande peregrinação. Esses valorosos amigos que nos dão essa lição. Quem zela do velho Chico, tem Jesus no coração. E assim, um ano, um barco verde, é um... Já já vai chegar